E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar aí pra vocês como é que se faz um Spiner normal, beleza? O próximo tutorial vai ser de como se faz um menu com Spiner, igual a esse dos temas que eu tenho. Provavelmente eu vou tirar porque demora mais ou menos um dia pra fazer cada tema e isso dá muito trabalho. Então eu já tô aqui mais uma vez no projeto. Spiner. Já vou lhe dar ali o nome rapidamente de com.spiner.com com.spiner.com, com.spine.com e aqui Spiner spy, não dá pra colocar esse maiúsculo da tá? Spiner JP tu, tu. e pronto. Então pra começar como Deve ser óbvio para vocês adicionem um Spider, né? Logo Deixa eu tirar aqui só o. Ah, aqui tem um ba... O Spider. Aqui no onCreate nós colocamos aqui uma lista. A lista vai funcionar da mesma forma pro ListView. Pro Spider você pode usar isso aqui pro ListView. Então a gente vai criar uma lista de string. E o nome da lista vai ser Spider. Pode ter que. Não. Só para vocês acharem que tem que ser spy, né? Pode ser sei lá, Meus itens. Meus aí. Itens. Então a gente vai adicionar aqui cinco itens. Talvez. Um dois. Três. Quatro. Cinco. O primeiro vai ser. Escolha. o Seu item. O segundo vai ser: item 1, um. item 2, item 3, item 4, item 5. Pronto, item 4, item 5. E onde é que vai ficar essa lista? Essa, essa lista aqui vai ficar no spawner. Né? Essa lista aqui. São os meus itens, foi o nome que nós demos pra lista, né? E agora colocamos ali, set Spiner Data. Vamos lá ver, calma set Spiner Data e os meus itens. Pronto, basicamente é só isso aqui. Já estava tá funcionando o nosso Spiner. Agora eu vou fazer com que diga as nossas coisas. Então, agora eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês: posição. O que é que uma posição? Estão vendo ali que é redondo, tem do tipo number. Essa string aqui escolhe o seu item. Calma. Essa string aqui escolhe o seu item e equivale à posição 0. O item 1 um equivale à posição 1. Um. Posição 2, posição 3 e assim vai. O primeiro item do Sparner é o item 0 e o último é o item 1. Um. Então já sabemos que se. Eu vou fazer isso aqui rapidamente. If, else. Então é 1 Tem 1 Tem 2 Tem Tem 1 Tem 2 Tem 3 Tem 4 Tem 5 Foi igual a Se posição Foi igual a copio o bloco e Vou colar aqui várias vezes Se posição Foi igual a 0 Começo no index 0 Se posição Foi igual a 1 um. Vou cortar essa parte aqui Senão vai ficar um pouco chata e é fácil de entender, né? Pronto. Agora a gente vai mostrar aqui. A gente atinou 5 itens. Se for o item 1, um, a gente não vai mostrar nada. Se for o item 2, a gente coloca item 2. Agora eu vou copiar o bloco e vou colar nos outros. Item 3. Item 4. Não. Vai. Item 5. Opa. Tava vendo que tinha uma coisa errada. Porque se não for a 0, 1, 2, 3, 4, já é 5, né? Vai ser item 5, aqui vai ser item 4. E pronto. Ah, o item 1. Escolhi o item 1. Pronto. Isso aqui é fácil, já está. Vou salvar aqui o nosso projeto e vou instalar. E pronto, galera. Já aqui na aplicação. Já tá funcionando o nosso Spiner, quando a gente escolhe o item 1 Que nós queremos mostrar E se nós queremos, o... essa parte aqui não, não acontece nada, porque nós não queremos que aconteça nada Também foi bem básico que funcionou O próximo tutorial vai ser de menu com Spiner, então sem enrolação foi isso e valeu Pessoal, agora é que eu tava colocando a miniatura do vídeo já Que eu lembrei que não postei a aplicação, portanto agora eu vou ter que editar de novo então eu vou deixar aqui já o print e lá no Sketcher para postar Já está aqui é aberto ainda Save Exit. Então Share Projects Eee Não vou nem falar nada Então uh, Share Não não Share Projects Screenshot Essa aqui eu acho. Título. Spider JP. Tutu. Tutorial da JP. Pronto. Tive que editar de novo o vídeo todo só por causa disso. Pessoal, tive aqui uma ideia. Eu não vou postar tudo. Porque assim vocês vão aqui. E vem a lógica antes de eu postar. Então, antes de postar a aplicação, eu vou lá e postar todas as... Todos estudo... os restos dos tutoriais, beleza? Agora sim, de verdade. Valeu!